Hoje eu vou falar um tutorial para você se virar aqui em Dublin com cinco aplicativos. Eu sou a Maria e você está na Maria que Viajar. Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, Inscreva-se no canal, eu sempre falo sobre viagens, sobre curiosidade de viver aqui em Dublin, na Irlanda e várias coisas que eu encontrar no meu dia a dia Então é um canal muito interessante Eu também tô nas redes sociais Por arroba MariaQuerViajar No Instagram, no Twitter E tem um blog também MariaQuerViajar.com E se você gostar desse conteúdo Por favor, deixa seu like Porque ajuda muito o meu trabalho E compartilha esse vídeo com alguém que você acha Que pode precisar desse conteúdo Agora chega de divulgação e vamos começar o vídeo O primeiro aplicativo que eu vou falar É o Dublin Bus Você encontra ele também. Tanto no, pra iPhone quanto para Android Então eu tô gravando aqui a tela do celular Vai aparecer para vocês em algum lugar O Dublin Bus, ele é bom porque você consegue saber Quais os ônibus que, que estão chegando mais rápido Quantos minutos eles vão demorar para chegar onde você tá E você também consegue descobrir qual que é o ponto de ônibus mais perto de você Então pela sua função aqui, stops near me você consegue ver as paradas de ônibus que estão mais perto de você vai estar tá carregando aqui agora vai aparecer uns pontinhos azuis olha só todos esses pontinhos azuis aqui são os pontos de ônibus que tem mais perto de mim se você voltar e pesquisar aqui, ó, search by number você pode, por exemplo, vamos supor que eu estou na Parnell Street eu abri aqui e eu tenho uma lista dos ônibus e quanto tempo que eles vão chegar então, o ônibus 46A, que é o primeiro da lista, ele vai chegar em 1 um minuto. Aí vai vir outro 46A em 11 minutos. Então, vamos supor que 46A é o ônibus que eu preciso. Então, eu sei que é um 1 minuto, eu não vou conseguir pegar mais até chegar lá. Mas eu posso pegar esse de 11 minutos. Então, eu já consigo me agendar. Ah, Maria, mas eu não sei qual que é o número do ônibus que eu vou pegar. Como que eu vou saber disso? Você vai pegar o Google Maps. E aí você vai pesquisar onde você quer ir. Vamos supor que você quer ir na Grafton Street. Quer ir na Grafton Street? Coloquei o endereço, vem aqui embaixo em rotas, e aí aqui ó, aqui em cima ele deixa eu colocar a rota de carro, de ônibus, a pé, é, chamando um táxi ou Uber, dica. Uber aqui na Irlanda é mais caro do que táxi então se você for precisar desse tipo de serviço utilize o MyTaxi, que é bem mais barato, tá? e rota de bicicleta, mas a gente quer saber sobre ônibus eu clico aqui no ônibus e ele me deu essas é, rotas aqui, essas possibilidades então eu vou clicar na primeira e aí eu colo ele colocou que eu posso pegar o ônibus 69, 79 e o 79A eu vou andar 8 minutos até o ponto de ônibus e eu tenho que descer no ponto Temple Bar Central Bank. Tá, como que eu vou fazer a hora que eu chegar lá no ônibus? Você vai chegar lá no ônibus, você precisa ter esse cartãozinho aqui, ó, que é o Lip Card. Esse cartão aqui você pega ele gratuitamente em, qualquer, em várias lojas, no Spire, várias lojas. É só você pesquisar que você vai encontrar bastante informação de onde comprar ele. E aí você recarrega, coloca crédito nele e é com ele que você anda no ônibus. Se você ainda não tiver ele, você só consegue pagar o ônibus com moedas Eles não aceitam outra... eles não aceitam nota ou outra forma de pagamento E eles não te dão troco, então você tem que ter exatamente o valor da sua passagem em moedas Se você não tiver o seu lip card Você tem o seu lip card, você chegou lá E o que você vai fazer? Você vai falar com o motorista Porque se você pegar o seu lip card e bater naquela maquininha que tem lá no ônibus Vai cobrar a tarifa máxima, se eu não me engano é 2,50 euros se você falar com o motorista, ele vai calcular a quantidade de paradas que você vai utilizar para você poder chegar lá na sua rota e vai te cobrar menos. Então economiza, presta atenção nessa dica. Maria, mas eu não sei onde que eu vou parar, eu não sei qual que é o nome da minha parada, eu não sei como que eu falo inglês, meu inglês não é bom. Você vai chegar no motorista, ele vai falar, hi, hi, Like to go e você vai mostrar o celular se você estiver inseguro e não der conta de, de, de falar o nome do lugar. Então você vai chegar nele e esse nominho aqui ó, esse aqui onde está passando o cursorzinho em cima Temple Bar Central Bank. Então você vai chegar nele e vai falar Hi, I would like to go to Tem Temple Bar Central Bank. Mostra o celular para ele, ele vai lá e falar assim OK. Você coloca o seu cartão em cima da maquininha que vai ter do lado dele. Ele vai calcular o valor e vai cobrar de você, você vai economizar e não vai pagar a tarifa máxima. Isso já é uma boa, hein? Pronto, então agora a gente sabe andar de olho, certo? O segundo aplicativo que eu quero falar para vocês é o aplicativo de bicicleta. É o Dublin Bikes, que agora está sendo patrocinado pela Just Eat. A Dublin Bikes você paga 25 euros por ano e você pode usar a bike quando você quiser. Quando você quiser não. Quando ela estiver disponível lá pra você. Por isso que é bom você ter esse aplicativo. Porque você pega o aplicativo e aqui você consegue ver qual a parada de bicicleta, qual a seção de bicicleta mais próxima de você. Então, você vai ver aqui, ó. Tem, vamos ver. Ele Tem o um símbolozinho que tem uma bicicleta e um P, certo? Essa daqui, por exemplo. Essa daqui significa que eu tenho 11 bicicletas estacionadas nessa estação e 8 lugares para eu poder estacionar a bike Essa é a estação do Dublin Bikes Você pode ver que ali no final tem algumas bikes e lugares disponíveis para que você possa colocar a sua bike Você vem, coloca a sua bike aqui, certo? E aqui nesse terminal, é o terminal que eu falei para vocês você coloca o seu lip card então eu vou fazer aqui com vocês agora para vocês verem como que funciona você pega o seu lip card aqui coloca aquele aqui e aí vai aparecer ali ó. vai te pedir uma senha coloca a sua senha certo você opção número 1 Pegar uma bike, aí vocês vêm aqui, verde. Essas são as bikes disponíveis. Eu quero a bike número 11, então eu venho aqui, 11, verde. Pronto, agora eu vou lá pegar a bike. Vamos lá, é só mostrar pra vocês. Aperta esse botão aqui, bike liberado. Pra você devolver a bike, é só você achar um terminal e encaixar esse dispositivo ali dentro E a hora que fizer o bip, prontinho, sua bike está devolvida Só ir embora Logo voltando para a tela do celular Esse daqui não tem nenhuma bicicleta, zero bicicletas Mas tem 40 lugares para você parar a bicicleta então se você quiser parar a bicicleta, você pode ir lá, mas se você precisar de bike, esse ponto aqui não tem, você vai ter que andar até o próximo. O próximo aplicativo que eu vou falar... O próximo aplicativo que eu vou falar... É o aplicativo do Luas, que é o nosso tram, né, que a gente usa aqui. Como é que funciona o aplicativo do Luas? É parecido com o aplicativo de ônibus, é outro meio de transporte que nós temos aqui. E ele tem duas linhas, a linha vermelha e a linha verde. Então você escolhe, vamos por exemplo aqui escolher linha vermelha, que tem aqui perto de casa E eu quero ir, eu tô no Gervis, que é o, o mais perto da minha casa Ó, aqui ele me falou que vai chegar do tá vendo que essa, esse aqui tá escrito do I? Quando tá dizendo isso aqui é porque está chegando ou já está na estação a qualquer momento, certo? E tem um aqui, um, o da Connolly vai chegar em um minuto então, essa é a estação do Luas, certo? Não tem nenhum Luas vindo por agora E aqui é a máquina que eu falei pra vocês onde você vai abastecer o seu Luas Colocar dinheiro se você não tiver o aplicativo E esse terminal aqui É o terminal que você coloca o seu lip card pra você dar o tag-on Você pega o Luas, quando você sair do Luas, você tem que colocar nele de novo na estação que você chegar pra dar o tag-off que ele vai aparecer nesse visor aqui. Ó, o valor que ele tá te devolvendo. Pra para quem não conhece, esse é o Luas o TRAN, que eu falei para vocês. Presta atenção nisso aqui que é muito importante para você não perder dinheiro à toa. Quando você for usar a estação do Luas, vai ter os terminais para você colocar o seu Card para você dar o tag on e você faz o tag -off, entra no luz. a hora que você descer no seu ponto que você do seu destino você tem que dar o tag off você precisa pegar o seu lip card e bater ele de novo lá na maquininha para ele poder te devolver a diferença porque ele vai calcular quantas paradas e o tempo que você ficou dentro do luz para poder te fazer essa diferença se você não fizer o tag off você vai ter que pagar o valor máximo mesmo sem ter utilizado o serviço ao máximo então não esquece de dar até golpe, porque senão você vai lavar juízo. é importante, tá? O próximo aplicativo que eu amo é o aplicativo do Tree Plus. Aqui na Irlanda, se você não assistiu ainda o vídeo sobre internet e serviços para celular, vai aparecer aqui no card, tem um vídeo que eu falo sobre como que é a internet aqui na Irlanda. E eu sou cliente da Tree. Quem é cliente da Tree tem um aplicativozinho que pode baixar, que é esse aqui ó, Tree Plus. E nele você tem descontos e promoções por ser cliente. Uma das coisas que você tem, um dos benefícios, é que você fica sabendo antes dos shows que vão acontecer lá no Tree Arena, por exemplo. Então você tem, além de pagar um pouquinho mais barato porque é primeiro lote, você pode simplesmente comprar antes. Eles liberam para os clientes para comprar antes, então você pode comprar lugares melhores, por exemplo. Mas eu não uso para ele, para isso. Eu uso mais para comida, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de comida Eu venho aqui, ó Na aba aqui em cima Food and Drink E tem aqui as promoções Por exemplo, 30% de desconto Pra você comer no Milano Tem Um dealzinho aqui De lanche no Ed Rockets Pra você pagar 10 euros E Você tem 5 euros de desconto No Deliveroo, Deliveroo Que é um Tipo um serviço de entrega de comida em casa. E se o seu cliente TREE tem esse aplicativo, eu pago 5 euros. Eu compro dois tickets por 10 euros. Então eu pago 5 euros no ingresso do cinema. Aí aqui, tá aqui o clique ó. View full list of cinema, certo? Aí ele vai colocar pra mim qual que é o mais perto de mim. Então o cinema Savoy tá a 0,4 quilômetros. O Odeon tá 2,5km, o IMC 5km, e aqui eu tenho a listagem certinha dos cinemas. Então eu escolho o cinema, aqui eu tenho a, a, os dias da semana que essa promoção pega, e eu compro, chego lá, eu mostro meu cupom de desconto e sucesso, vamos economizar, né? Próximo aplicativo. O próximo aplicativo, infelizmente, é só para Android, ele não funciona para iPhone, porque o iPhone não tem essa tecnologia. É o Lip -top -up. Que é para você colocar crédito no seu cartão. Então você posiciona o seu cartão, atrás do seu celular, dessa forma. E aí tá aparecendo aí para vocês que ele tá carregando. E aí ele aparece aqui o saldo. Meu meu lipcard tá bem pobre, ele tem 2,40 euros. E aqui tem a lista das últimas vezes que eu coloquei o lipcard. Então ó, eu coloquei crédito no lipcard, coloquei 10 euros dia 3 de maio. E essa aqui é a lista dos meus gastos. Olha só, por exemplo, aqui no dia 7 de maio, eu peguei o, o lip card é, para poder fazer uma um, coisa... 6 horas da tarde, e aí ele me descontou 4,90 euros. Quando eu cheguei, esse dia eu fui num lugar bem longe, quando eu cheguei no meu destino, eu dei o tag off, e aí ele me devolveu 15 centavos. A maioria das vezes ele devolve mais. Mas é porque essa, essa viagem que eu fiz foi quase total, assim, tudo que eu ia precisar. Inclusive isso aqui não foi nem o Lu, isso aqui foi o trem, foi para eu poder ir para Bray, foi pra ir para outra cidade. Aqui eu também consigo, nesse aplicativo, eu também consigo abastecer, então eu consigo fazer top-up, é, colocar dinheiro dentro do meu lip Card tudo aqui dentro. Se você não tem o um celular que consegue fazer isso, se você é da galerinha do iPhone, então você precisa fazer lá na... Colocar dinheiro no seu lip card na estação do Luz mesmo. Tem uma maquininha, você vai lá e coloca o seu cartão de débito ou dinheiro, anyway. Mas isso aqui é uma mão na roda porque facilita a vida, né? Você pode colocar crédito creche e ver se tem dinheiro a hora que você quiser. Próximo aplicativo. O próximo aplicativo que eu quero falar pra vocês, eu acho que já deu cinco aplicativos. Então vai ser um bônus, porque eu sempre dou bônus. Se você está aqui na Irlanda... Você precisa conhecer a querida Ryanair, então tem o um aplicativo da Ryanair para você economizar, para você ter vários descontos, porque se você ainda não viu o vlog da Escócia que a gente foi para Edimburgo, vai aparecer aqui nos cards agora. Eu fui para a Escócia, paguei 15 euros ida e volta na passagem, é muito barato. Olha que um desconto que eu não sabia, voos a partir de 19,99 em promoção, milhões, mil milhões de vezes obrigada. Você quer reservar agora, claro que eu quero comprar agora Pra onde que você vai? Eu quero ir pro lugar quente, eu quero ir pra Grécia Grécia vai ser uma fortuna Ó, oh, só tem essas datas pra ir pra Grécia Eu quero em junho, eu quero ir dia 13 de junho e voltar dia 15 Nossa, que rica! Não, eu quero dia 15 e voltar dia 17 Vai ser uma fortuna, quer ver? 245 euros! <risos> Oh, desculpa, falei palavrão, palavra não, não pode, né? Mas é, aí o aplicativo da Ryanair é um bônus pra você poder pesquisar as suas passagens E ter sempre a mão as suas promoções Então, gente, é muito bom, é uma benção comprar pela Ryanair Dica da, do aplicativo da Ryanair, alugar carro, aluguel de carro pelo aplicativo da Ryanair É extremamente barato Então, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigada por ter assistido até aqui se você gostou dessas informações, se elas foram valiosas para você, por favor, deixa o seu like, porque assim você está dizendo pro YouTube que o meu conteúdo é relevante e ele vai te entregar mais vídeos. Ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui do canal. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ser valioso e importante essa informação. Eu sou a Maria e você assistiu mais um vídeo do Maria Quer Viajar. Tchau!